É uma notícia de se espantar, mas é verdade, Charles Leclerc foi flagrado em meio a uma cena de perseguição policial atrás dos responsáveis pelo roubo de um relógio de luxo do piloto, avaliado em cerca de 300 mil euros, aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais. O vídeo foi divulgado pela polícia junto da informação da prisão dos responsáveis e mostra um sujeito sem muita vocação para os trabalhos policiais, embora um motorista extremamente cumpridor das obrigações. O curioso do vídeo, que conta com cerca de 40 segundos, é que Leclerc se preocupou em seguir as regras de trânsito, mesmo em meio a uma perseguição. Por exemplo, deu seta para fazer curva a bordo de uma potente Ferrari 488 na noite da Toscana. No fim das contas, não pegou os malfeitores, claro. O roubo aconteceu em 18 de abril de 2022, na cidade italiana de Viareggio, na Toscana. Leclerc estava com amigos e o treinador Andrea Ferrari em uma área de pouca iluminação quando foram reconhecidos por fãs, que pararam para pedir autógrafos e fotos. No meio da multidão, um ladrão conseguiu roubar o relógio do pulso de Charles, antes que ele notasse. Um dos homens e a mulher seguiram Charles durante a viagem que fazia e a ajudaram na fuga de seus dois cúmplices a bordo de uma moto após o roubo. Tudo isso foi informado pela polícia italiana em comunicado. O caso estava em sigilo desde o ano passado. A polícia anunciou que prendeu os quatro suspeitos, ladrõezinhos, gatunos, ladrão e encontrou dois relógios de luxo com eles, mas nenhum era o famigerado que foi abarcado do pulso de Leclerc. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal do Grande Prêmio, ative as notificações, dê o like nesse vídeo, share, por favor.